Olá, eu sou o Frederico Santaré, um apaixonado pelos temas da poupança e dos investimentos e hoje vamos ver o que é um dividendo. Bem vindos aos investimentos lucrativos, um espaço onde ajuda os portugueses a rentabilizar o seu capital mais 10% ao ano com investimentos a longo prazo em ações. Então hoje discutiremos o que é que é um dividendo. Um dividendo é uma parte que uma parte dos lucros da empresa, que a empresa decide pagar aos seus, aos seus acionistas, decide distribuir pelos seus acionistas. Por isso imaginemos que tu colocavas 100 euros numa dada empresa e ela decide, ao fim de um ano ou ao fim de um trimestre, distribuir conforme os euros que tu tenhas alocado a essa ação dessa empresa. E os dividendos podem ser pagos então de duas formas: uma em dinheiro direto e outra em ações. Ou seja, a empresa pode decidir com, por cada 100 euros distribuir, imaginemos, 1 um euro por ação e depois pode optar por distribuir. Em ações, ou seja, teríamos 100 ações e ela decide que a cada 50 ações distribuir mais duas ações. Porquê que os dividendos são fantásticos? Porque realmente ajudam-nos a rentabilizar mais o capital, ajudam nesta coisa fantástica que são os juros compostos, ajudam a fazer crescer o nosso capital, a aumentar o nosso bolo. E acaba por ser um efeito bola de neve porque nós hoje começamos com um pouquinho, mas, com, mas adicionando a rentabilidade não só das ações, mas também o acumulado dos dividendos, a nossa carteira vai crescendo, a nossa rentabilidade vai aumentando. E porquê é que as empresas pagam dividendos? Elas decidem distribuir parte dos, dos seus lucros por aquelas pessoas que realmente acreditaram nelas e que investiram parte de, do seu capital, das suas poupanças, para a empresa crescer. Então é uma forma de premiar os acionistas que acreditam nela. As empresas pagam dividendos, muitas vezes porque já após terem pago aos seus fornecedores, terem pago aos seus trabalhadores, terem pago todas as taxas e impostos devidas, terem reinvestido parte dos lucros no desenvolvimento e investigação para novos produtos, para novos serviços. Muitas vezes sobra uma fatia considerável dos lucros e a empresa então decide redistribuir e premiar os acionistas que acreditam nela. E há então uma forma de medir a rentabilidade com os dividendos. É uma, uma fórmula chamada Dividend Yield, que mais não significa do que rentabilidade. Então imaginemos que nós temos uma ação que custa 100 euros e o dividendo é de 5 euros. Isto significa que o Dividend Yield, a rentabilidade do dividendo, vai ser de 5%. Boa! Por vezes, um, um dividend yield, uma rentabilidade de dividendo elevada, pode significar que a ação está subvalorizada. Isto porque se nós medirmos a média histórica de uma dada empresa e verificarmos que ela pagava em média 3, 3 5% do dividendo e de repente ela passa para 5%, 6%, 8%, Pode significar que a ação caiu, o valor da ação caiu e por isso a rentabilidade do dividendo por cada ação subiu. Isto pode revelar grandes oportunidades para os investidores. É só uma questão de estar atento. E então temos essencialmente três tipos principais de uh, empresas pagadoras ou não pagadoras de dividendos. Temos em primeiro lugar aquelas empresas que nunca pagam dividendos e que reinvestem todo o capital no desenvolvimento e no crescimento da própria empresa. Temos empresas que são consideradas aristocratas no pagamento de dividendos. São dividend aristocrats, em inglês, e quer dizer que têm mais de 25 anos de história com um constante aumento do dividendo. Imaginemos que elas começaram no ano zero a pagar um euro, no ano seguinte um euro e 10, depois um euro e 20, um euro e 25, um euro e vinte e, cinco, um euro e, trinta e por aí fora. Um grande exemplo é a McDonald's, que já vai com mais de 40 anos de aumentos constantes do dividendo. E por fim temos aqueles que são considerados os reis dos dividendos, ou dividend kings. São empresas que... Há mais de 50 anos consecutivos que aumentam os seus dividendos, ou seja, são mais de 5 décadas em que os acionistas tiveram acumulativamente a receber mais e mais e mais os seus dividendos. Um grande exemplo é a Coca-Cola, certamente conhecerás, uh, e a Coca-Cola já Há mais de 50 anos que distribuí e que aumenta o seu dividendo constantemente. Hoje aprendeste o que é um dividendo e como podemos lucrar enormemente com empresas muito boas, muito bem geridas e que estão aí para durar décadas e que vão pagar e aumentar todos os anos os seus dividendos. É uma grande ajuda para os pequenos investidores como eu ou tu, e também para quem queira realmente usufruir deste, desta maravilha que é os juros compostos. Se queres aprender a rentabilizar o teu capital mais 10% ao ano com investimentos a longo prazo em ações, já sabes, subscreve o canal e vemos-nos por aí. Saudações lucrativas, tchau tchau.